Se você está procurando um produto que rende, não agride as suas mãos e ainda deixe a sua louça brilhando, então continua assistindo esse vídeo que eu vou te contar que esse produto existe. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. E o produto que eu quero te contar é esse aqui, olha, o Neutral Sabão Cremoso. Esse neutral ele está dando o que falar. Se você já conhecia e já usava o produto pastoso, saiba que agora ele é bem mais prático, né? Agora ele vem nessa, nesse, nessa embalagem, onde você já pode, já tem um lugarzinho específico na sua pia. e Ele é mais compacto, cremoso. Então, assim, tem toda uma pegada que é só pra deixar a sua vida na cozinha com mais praticidade. Bom, eu vou lavar umas docinhas aqui, porque a pia tá cheia, e Hoje a pia... Só Jesus! Eu vou lavar uma loucinha e já já eu falo pra você o que, que eu achei desse produto. Da minha experiência com o um sabão neutral. Olha, é um sabão que rende muito. Você percebe que você, conforme vai lavando, ele vai desengordurando toda a sua louça. Vai tirando a gordura de tudo De prato, de tampa, de panela Então realmente ele se bem As mãos não ficam irritadas Olha, as minhas mãos elas estão macias Você observa que a sua louça Fica brilhosa, sabe aquela louça Que aparece realmente o brilho da panela O brilho do prato, o brilho do copo E o mais legal é que é um produto 100% natural Ele é biodegradável Ou seja, você fica na tranquilidade de Que você tá usando um produto que não vai agredir o meio ambiente Bom, então era isso que eu queria contar pra você em detalhes, na prática, contando pra você o que realmente foi usar esse produto, que é um produto que já tá no mercado há muito tempo e agora veio com essa versão aí nova, cremosa, que vem só pra ajudar a gente para render muito mais... E pra gente não ficar gastando dinheiro à toa, tá bom? Espero muito que você tenha gostado Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo Pra ajudar na divulgação do canal Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40 Venha, se inscreva no canal É só você clicar aqui embaixo Escrito inscrever, esse botãozinho vermelho Então, vem, se inscreve E vem fazer parte do canal Mulher Mais de 40 Então é isso Ah. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquela amiga que tem alergia nas mãos, que precisa de um sabão que rende muito mais e que deixa a sua louça ó, brilhando. Indica pra ela, é só compartilhar. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.